tem uma receita que é perfeita para o verão, é picolé. A gente vai fazer um picolé com aminoácidos. Vamos lá? No liquidificador a gente vai adicionar duas forminhas de picolé, de água. E a gente vai adicionar um scoop de Amino Greens, ele é o nosso blend de oito aminoácidos que tem sabor de suco verde. E depois adicionar uma colher de sopa de xilitol, ele é o nosso substituto do açúcar. Agora a gente vai colocar o suco de meio limão. Se você quiser mais azedinho, coloca de um inteiro. Pra finalizar, eu vou usar 5 morangos, mas se você quiser usar qualquer fruta, tudo bem. Deixa nos comentários qual a fruta que você escolheu para fazer o picolé. Agora é só bater. Agora que eles já estão na forminha, a gente bota no congelador por 12 horas. Como a gente não é bobo, a gente deixou pronto duas forminhas já. <risos> Se você gostou dessa receita, curte, comenta qual sabor de picolé que você fez. E siga a gente no canal.